Hoje eu quero te convidar para visitar o Casa Real, a cobertura mais surpreendente de gramado e talvez do Brasil, triple em alto padrão. A arquitetura em estilo inglês. O empreendimento fica localizado junto à Rua Torta, bem próximo à Praça do Colono, junto à pizzaria famosa Cara de Mal e o melhor junto bem pertinho da mais famosa Avenida do Brasil a Avenida Borges de Medeiros aonde dá acesso à rua coberta de gramado este belo empreendimento possui apenas nove apartamentos de mansões suspensas de 256 a 500 metros quadrados hoje eu quero te mostrar a cobertura é o último apartamento e um dos apartamentos mais sensacionais de gramado e de todo o Brasil com certeza o edifício conta com um hall de entrada de pé direito duplo, um Porsche Corrier, conceito verde, com preocupação com a sustentabilidade, reaproveitamento de águas pluviais, placas fotovoltaicas para iluminação do condomínio e jardim, sistemas de placas solares para aquecimento da água, gerador de energia, uma excelente localização solar com quatro posições solares. Leste, Norte, Oeste e Sul, temos Guarita com vídeo porteiro, SFTV, circuito fechado de TV. Um living de mais de 100 metros quadrados, as aberturas são totalmente PVC com vidros duplo e telas mosqueteiras, automação de som, imagem, ambiente e climatização, persianas e elevador com biometria. Inclusive essa mansão que a gente vai ver possui três elevadores que dá acesso particular dentro do imóvel, um sistema de ar condicionado cassete, e uma das mais vi belas vistas do Vale do Quilombo. E uma vista panorâmica para a cidade mais apaixonante do Brasil. Vem comigo conhecer a cobertura do Casa Real. Apaixone-se por esse belo imóvel.